Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre formação de palavras. Você já parou para pensar como que as palavras se formam? Elas são formadas de alguns pedacinhos chamados morfemas. Entre eles, tem o radical, o prefixo e o sufixo. Vamos lembrar um pouquinho o que é radical? Olha essas palavras aqui: pedra, pedreiro, pedrinha, apedrejar. O que elas têm em comum? Isso mesmo, essas quatro letrinhas aqui. Isso daqui é o radical dessas palavras, porque é a menor parte a qual a gente pode atribuir um significado e vai ser o mesmo entre elas. O primeiro tipo de palavra em relação à sua formação é a primitiva. Normalmente, são palavras pequenas e que existem por si só, elas não vêm de outra palavra. Olha essa tirinha aqui. Eu estou lendo um livro de autoajuda fantástico. Você que escreveu? Não, não, foi um cara, eu comprei. Se você não escreveu, como é de autoajuda? Se está recebendo conselhos de outra pessoa, é um livro de ajuda. Autoajuda não inclui outra pessoa. Se caio no chão e me levanto sozinho, isso é autoajuda. Desse jeito, você deveria começar com um dicionário. Vamos ver algumas palavras primitivas nessa tirinha. Cara, pessoa, chão, um, não e ser. Essas palavras não são derivadas de nenhuma outra, por isso elas são chamadas de primitivas. Outro tipo de palavra em relação à sua formação é a derivada. As palavras derivadas se formam a partir das primitivas e podem ser de modo prefixal, sufixal ou parasintética. Vamos ver o que são eles? A derivação prefixal acontece a partir de um prefixo, ou seja, um morfema que vai no início da palavra e vai alterar um pouco o sentido do radical dela. Vamos dar uma lida nesse texto aqui. Lorena era muito impaciente e não esperou sua mãe voltar para casa. Subiu em uma cadeira e pegou o pote de biscoitos que estava em cima do armário. Anteontem, minha mãe disse para esperar por ela. O que eu faço? Pensou. Conseguiu achar as palavras com prefixo? Isso mesmo, impaciente e anteontem. A gente tem muitos prefixos, eu vou dar exemplo de alguns. Se eu tenho a palavra fiel e adiciono o prefixo "-in", eu mudo o sentido da palavra, em vez de fiel, fica infiel. O mesmo acontece com inacreditável e indireta. Ante também é um prefixo. E, se eu adiciono a palavra mão, fica antemão, vira outra palavra, é uma palavra derivada. A mesma coisa se eu adiciono esse prefixo à palavra passado, Antepassado é uma outra palavra. Olha aqui mais alguns exemplos. Talvez você não conheça o significado de todas essas palavras, mas eu tenho certeza que esses aqui você conhece. Leal, noite, começo, círculo e presidente. Quando eu adiciono um prefixo a elas, o sentido da palavra pode mudar um pouquinho ou ficar totalmente oposto. O mais importante é saber que o prefixo muda o sentido da palavra de alguma maneira. Fica desleal, pernoite, recomeço, semicírculo, vice-presidente. A gente também tem a derivação sufixal. Dá para adivinhar o que é? Isso! É um morfema, só que no final da palavra. Olha aqui esse exemplo. Comer aqueles biscoitos parecia uma ideia deliciosa. Lorena ficou na ponta do pé, em cima da cadeira, e quando estava quase alcançando o pote, escorregou. Felizmente, sua mãe a pegou no ar. Tinha chegado bem a tempo de salvar a filha. Conseguiu achar palavras que têm sufixo nelas? Isso, deliciosa e felizmente. Em deliciosa, a gente tem o radical de delícia, só que o sufixo é "-osa". infelizmente a gente tem a palavra feliz com o sufixo "-mente". Outros exemplos são rapidamente, educadamente, fortemente, e com o sufixo osa, tendenciosa, gloriosa. Olha aqui mais alguns exemplos de sufixo. Você conhece os radicais de carro, de lembrar, maleta, de mundo e de ciúmes. Mas olha o que acontece quando a gente coloca um sufixo. Carrinho, lembrete, maleta são todos diminutivos. E mundano e ciumento transforma-se as palavras em adjetivo tudo através da derivação sufixal, que é quando o sufixo é adicionado no final da palavra. A gente também pode adicionar às palavras um sufixo e um prefixo. Olha essa tirinha. A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Nessas palavras, a gente tem um sufixo e um prefixo. Isso também é derivação, mas é a derivação parasintética, que é quando adicionamos um sufixo e um prefixo, à palavra, ao mesmo tempo. Para resumir, as palavras são compostas de morfemas, que é como chamamos os pedacinhos que ajudam a formar a palavra. Alguns deles são radical, prefixo e sufixo. Aqui, a gente viu as palavras primitivas e as derivadas. As derivadas podem ser prefixais ou sufixais ou parassintéticas, quando é prefixo e sufixo. É importante lembrar que o sentido do radical muda quando a gente acrescenta um prefixo ou um sufixo. Então, essas nomenclaturas são dadas dependendo da posição do morfema. Se for no início, temos o prefixo. Se for no final, temos o sufixo. Se for no começo e no final, temos a parasintética. Sua vez. Que tal você tentar perceber como são formadas as palavras que você usa no seu dia-a-dia? -dia? Bons estudos e até mais!